Oiê, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve! Mas se você já é inscrito, já é de casa, não esquece de dar seu like, seu joinha! Tá assistindo o celular assim, ó? Se você tá com o celular, vira ele, ó! Virou! Tá vendo esse legalzinho aí? Vamos deixar ele azul? Deixa ele ficar azul! E aí você deixou o seu like. Pra que que serve o like? É que o YouTube vai entender que você está gostando e vai lhe dar sempre notificação de vídeos novos. Vamos ao que interessa? Hoje eu vou falar pra vocês, partilhar com vocês algumas coisas que eu não vivo sem. Faz parte da minha vida. A primeira coisa que eu não consigo viver sem, e você já deu pra perceber, é o que? Meus óculos. Eu não consigo fazer quase nada sem meus óculos. Eu não enxergo o celular, aliás, não tô nem enxergando você direito. Ah, agora sim. Oh, gente bonita. Eu não enxergo quase nada, eu não enxergo de longe. Já falei em alguns vídeos, não enxergo de longe, não enxergo, não consigo ler. Não reconheço pessoas se tiver de longe. Eu não consigo ver no celular Só se eu me esforçar muito, muito mesmo E muita coisa eu não faço sem óculos Então, se eu não tiver o óculos Eu fico perdida Eu não consigo trabalhar direito Não consigo desenvolver quase nada É a primeira coisa que eu não consigo viver sem São os meus óculos inseparados Em breve eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando como é a vida de quem usa óculos Muita coisa engraçada A segunda coisa que eu não consigo viver sem Que me ajuda bastante É... Minha Tiara. Não é você não, viu, Tiara? é tenho uma amiga chamada Tiara. Beijo pra é você, viu, querida? Mas a Tiara... Aí você deve estar se perguntando. Mas eu nunca vi você gravar vídeo de Tiara. Sim, mas ela me salva. No meu dia a dia, quando eu vou trabalhar, na minha correria, nas outras atividades que eu desenvolvo, que na correria não dá tempo de lavar o cabelo, a tiara me salva. Coloco o cabelo pra cima, passo um cremezinho, coloco a tiara e pronto. Por isso que você não me viu aqui gravando o um vídeo com tiara, mas um dia pode ser que aconteça se você me ver de tiara, viu? A terceira coisa que eu não fico sem é isso aqui, ó. Isso aqui eu conheço como sutiã de orelha. Ele serve para quem tem uma orelha assim rasgadinha como eu, vou mostrar para vocês. Então, minha orelha, ela é lascadinha, não deu para ver muito, justamente porque eu tô usando esse sutiã de orelha. Para quem não sabe, fica a dica. Um brinco normal vem já com aquela, que a gente chama de porquinha, né? Aquele que prende aqui atrás. É menorzinho, que já vem todos os brincos. Esse sutiã de orelha, ele é maior, mais largo, ele é arredondado e assim, transparente. E pra você que tem essa orelha rasgadinha como a minha, aí fica essa dica. Você pode usar que você vai ver que vai fazer diferença na hora de você colocar o brinco, não ficar parecendo aquele rasgado assim. Quarta coisa que eu não vivo sem é fio dental. Gente, fio dental... Principalmente quando eu vou viajar, que eu vou sair aqui em casa não, que já fica aqui. Mas quando eu vou viajar, a primeira coisa que eu pego é fio dental. Eu posso esquecer qualquer coisa, Arthur Membro já sabe. A primeira coisa que eu pego é, eu pego o fio dental, eu posso esquecer a escova de dente. O, o gel dental, posso esquecer qualquer coisa, mas o fio dental, eu não fico sem. Gente, se faltar o fio dental e eu não tiver uma reserva, eu pego uma sacola. Olha uma sacola que eu vou pegar. Chego assim no cantinho da alça. E tenho que fazer uma rasgado assim, ó. Isso. E aqui eu vou. E às vezes ele poca e eu... Mas eu não desisto, eu vou e pego o outro. Mas pra você ver como que eu sou pro lado de fio metal, eu não posso esquecer. E a quinta e última coisa que eu acho que muita gente deve ser que nem eu, é o meu celular. Eu não consigo viver sem o celular hoje, porque ele me ajuda em muitas coisas. Eu desenvolvo outros trabalhos também além dos vídeos, e ele me ajuda porque eu resolvo tanta coisa pelo celular. <risos> Eu resolvo muita coisa pelo celular. Então é ele que me ajuda, gente, a resolver muitas coisas, a dar assistência ao canal. Porque de onde eu estiver, eu posso estar me conectando com vocês, respondendo, posso estar dando assistência às redes. Então, por isso que hoje eu não fico sem celular. E eu quero saber também o que, que você não vive sim. Deixa nos seus comentários que eu vou adorar saber. Não se esqueça também de deixar seu like, compartilhar esse vídeo. Se você tem algum amigo que não consegue viver sem alguma coisa, marque ele, mostra esse vídeo e coloca aqui no seu comentário. Então é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.